Você que tem afinidade com terapias alternativas e gostaria de conhecer a fundo suas vantagens e benefícios, o que acha de participar de um final de semana em imersão terapêutica com hospedagem completa, onde além do curso de reflexologia podal, terá à disposição vários terapeutas aplicando as mais variadas modalidades de terapias complementares como a acupuntura, massagem terapêutica, reflexologia, auriculoterapia, ventosaterapia bandagens, constelação familiar, shiatsu, tudo em meio à natureza, incluso na hospedagem e por um valor bem popular, o que acha de além de tudo isso, você também se capacitar para uma atividade extremamente fácil de aprender e que a cada dia cresce a procura por profissionais que ainda são escassos no mercado? A profissão que estou falando é de reflexologista podal. Qualquer um pode aprender e não é exigida formação superior. A maioria das pessoas que praticam profissionalmente a reflexologia faz isso em regime de tempo parcial. E é autônoma. Depois do curso, pode optar por trabalhar como profissional autônomo. Muitos reflexologistas começam oferecendo um serviço móvel, trabalhando em salões e spa, comércios, trabalham em suas próprias casas e também atendem a domicílio. Participe e torne-se um reflexologista podal.